Bye. Oi, gurias, tudo bom? Como vocês viram? Hoje eu testei a ampola Mab Repair Fiber Restoration. Ela é uma ampola de uso profissional. Ela é da marca Mab, que é do cabeleireiro Marco Antônio Biacchi. Ele é um cabeleireiro super famoso que ele faz, cabelo das famosas, mas eu acabei ganhando na Glambox e eu testei. E, gente, que produto sensacional! O meu cabelo tá super sedoso, tá super gostoso de mexer, sabe? Parece que ele tá assim recém-cortado, hidratado no salão de verdade. Essa ampolinha tem 15ml e ela é uma ampolinha autoaquecida. Ou seja, não precisa misturar ela com outro produto. Tu usa ela aquecendo na mão, com a mão meio úmida e aplicando no cabelo direto. A Repair é uma ampola de tratamento para cabelos danificados, ela promete uma restauração profunda e instantânea dos fios. Ela traz um tratamento concentrado de óleo de amêndoas, óleo de coco e hidrazil. Essa mistura serve para repor a hidratação do cabelo, garantir uma elasticidade e devolver o brilho dos fios. Além de tudo isso, ela ainda ajuda a manter a umidade natural da fibra capilar. O fato dela ser autoaquecida potencializa o efeito dos componentes. Como vocês sabem, eu amo ampolas de tratamento. Eu, se tornou um dos produtos que eu mais gosto de usar. Um, pela praticidade. Dois, pela rapidez e pela facilidade de poder aplicar. Ela, uh, como é um vidrinho, que é um líquidozinho é só botar na palma da mão, aquecer e passar no cabelo já lavado com shampoo. Demora cinco minutinhos pra agir. Depois só enxágua água e passa o condicionador. Então, pra mim, assim, é o produto mais prático. Não tem aquela função toda do potão de separar a quantidade. Só derrama na mão e segue Baile, então eu tô amando. E essa ampolinha em específico se tornou uma favorita. Meu cabelo tá extremamente gostoso de mexer. Ele tá muito sedoso. Tá muito brilhoso. Eu finalizei ele com a escova então ele ficou super alinhado. Não ficou cheio de frizz como ele normalmente fica, porque ele tá bem hidratadinho, então ele tá bem selado. E eu acho que os olhos ajudaram bastante também a tirar aquela textura de cabelo que precisa de corte, sabe? Que as pontinhas já estão começando a ficar mais sequinhas e tu não sente mais. A minha ponta tá super comportada, super hidratada, super brilhosa, super gostosa de mexer. Então eu tô amando o resultado. Eu olhei no site e diz que uma ampola dessas de 15ml dá pra um uso em cabelos longos e dois usos em cabelos médios. O meu cabelo tá mais pra longo do que pra médio já. Eu ainda tenho produto acho que pra duas aplicações aqui, o que eu acho maravilhoso porque cada ampolinha custa em média 30 reais, então não é uma, um preço baratinho, mas levando em consideração que rende, não é um produto que tu vai usar todo dia, é realmente para aquele momento que tu quer algo prático rápido e de ação imediata então isso aqui é realmente um salva-vidas assim para uma emergência, isso aqui é maravilhoso, eu gostei do cheiro do perfume, mas ele é bem forte, então se tu não gosta muito de perfume forte no cabelo porque te enjoa, te incomoda Talvez tu não curta muito esse produto Mas o resultado dele nos fios Vale a pena qualquer cheiro que ele tenha, entendeu? O cabelo fica outro, realmente eu tô apaixonada. Dá pra ver que ele tá muito mais brilhoso. Nossa, o toque, eu queria que vocês pudessem encostar, porque realmente tá muito, muito sedoso. Eu até fiz, pedi pro Beto olhar, passar a mão e cheirar pra ver se realmente deu diferença. E ele disse que sim também, que deu bastante diferença, que realmente tá bem perfumado. Assim, se tu enfiar o nariz, chega a incomodar, sabe? Assim, tipo um cheiro de perfume, assim. Mas te cheirar assim, de longe, ou quando mexe, tá muito gostoso. E a textura realmente mudou muito, muito, muito, muito. Eu tô apaixonada. Se tu gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!